Hum, hum, é verdade, Leal, né? é verdade, Nilce Ah, gente, eu tô com uma latência, velho Calma como é? Eu não tenho câmera, eu não tenho câmera A gente vai com um rápido intervalo e já voltamos Tô zoando, gente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 Ele tá normal como antes. No seu normal dele. Mas, mano, tem um gato aqui, na é moral. Gente, o gato. Tá entrando aqui. Ai, ah, gente, o gato, velho. Eu tô muito feio, olha aqui, roupa de pobre. Sai fora. Ai, ah, gente, o guru, então. Quem sabe o que tá acontecendo?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 Ninguém sabia que o CPBR tinha voltado. Acabou de repente e voltou de repente. Gente, eu estou comendo desculpa. Tô com quantos amigos? Oh, <risos> que ódio! Tô com 348 Metade não entra. Lucas, graças ao giro e o Caio, o pinguim lucas como eu baixo você baixou normal como era antigamente vamos jogar um joguinho bora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 Ah, gente, eu caí de novo, eu tô caindo sozinho, velho, What the foi que... Oh, Holy Shit! Oxi! Ah, é, essa aí eu caí mesmo. Ah, gente, eu não tô bem hoje. Holy Clap! Tá muito difícil! Tá muito difícil, velho.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 Coloca! Ah, ah! Ah, tá! Toma! Pra ficar esperto! Na moral! Um. Colocar um fogo! Vai! Ele vai colocar água, quer ver? Ah, gente! Perdi de bobeira! Era pra ter colocado neve! Mas é bom que acabou logo essa partida, né?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 O importante é isso, né, gente? Sempre na. Olha que peste! Quer dizer. Esse... Vou comprar muitas cartas. Olha isso, gente, olha aí. Eu vou jogar qualquer uma, tipo. Né? Eu ganhei nem mandar thumbnail, mas deixa.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 Ai ah, eu gosto dessa animação Muito obrigado, você gosta de mim Muito obrigado ah, eu não vou parar não Agora deposita oito reais aí na minha conta Tô zoando É, então <risos> Ai, ah, precisa parar de ser assim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 Porque eu sou meio um burro, eu coloco fogo de novo. Aí ele fala: Nossa, eu consegui tirar a carta de Fabrinho, porque ele colocou água. Não, né? mas eu fui muito burro, né, de colocar fogo de novo. Na moral, quem coloca dois fogos seguidos, velho?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 Sem paciência. É sério, Pinguim Lucas? É sério isso? Você colocou. Coloca fogo de novo. Confia. Eu queria colocar também thumbnail, mas o thumbnail tá no celular. Aqui. Porque eu coloquei fogo? Eu cliquei sem querer. Ah, foi ótimo. Amei. Ele vai colocar fogo, né? Sério, Pinguim Lucas? Sério, Pinguim Lucas? Nossa, de virada mais gostoso. Eu sempre acreditei, sabe, gente, que eu ia ganhar do Pinguim Lucas. Eu sempre acreditei. Não precisa esfregar. Você ganha uma faixa azul, tá bom. Eu ganhei nada, né? Foi o quê? Ah, tá, né? Foi o que? Servidor é ventilador, meu anjo. Eu estou tentando configurar aqui Vou tentar né Posso ter uma carta de água? Senhor, eu não vou colocar fogo não, eu não, eu não vou, eu tô tentando encontrar a live aqui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 Vou editar aqui, né? Sem ovo, acho ah, que preguiça de editar. Deixa assim mesmo. O Iceberg até hoje não vira, né, gente? Queria que esse s virasse Deixa eu ver, eu quero... acho que todos os jogos estão funcionando Onde está o Pimpin' com Lucas? A missão da EPF está funcionando, né?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 Dá pra jogar sem o app. Que servidor é? O ventilador. O povo tem Alzheimer. Ah, o pin tá na universidade. Oi, Rickel, Desculpa. Sou muito louco, Rickel. É um pato de burra. Ah, eu já tenho. O pingue Tem pin novo. Na moral, fake news Vamos ficar no, no centro, né? Bugado o centro, gente. Misericórdia. Eu tenho 495 dias. sessenta e noventa seis dias é, é que o Rita é, que... é, que... é que... Rita <risos>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 Tá, vamos no igrejo do ríquio Não sei porquê Nossa, nossa, quanta coisa Pronto, isso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 Poxa, Pinguim Lucas encontrou 150 moedas. <risos> Jujeira Que isso, Rico? O Rico deu um Rage Kit. Nossa, eu tava zoando. Rico, volta Rico. Eu nem sei o nome do moeda, é Rico.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 a falar vou sair que na moral eu sou linda né claro que é que risada gente eu nem eu nem eu nem ri hoje nem rio você sabe a minha risada de verdade? Ah, não, até que eu ri, né, mas nós da próxima vez vai iniciar a live com menos um delay, né? ok?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 na verdade, não é verdade, Nilson. Eu posso... deixa eu ver Jogos de atividade Eu, eu ainda não entrei com um patinho de borracha Corveira. Eu quero fazer uma missão da do sistema eu não quero deixar lá muito longo. vai que alguém queira assistir vamos jogar manda amigos sou eu lá em 10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 chave secreta só duas radar de novo, meu deus tanto radar, odeio radar agora comando ponto exato Oi, esses jogos são difíceis para crianças hein? dois por dois, não vai coloca de quatro aí mas bom, Olha, coloca de dois na moral dá licença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 muito difícil ah isso aqui é difícil velho ah não isso aqui não é difícil não calma concentração total Eu estou muito nervoso, velho. Velho, velho. Tô com medo de errar. Tá parecendo muito. Oh, nossa, vai muito easy. Tá. Quadrado, triângulo, quadrado, kang, losângulo, losângulo, losângulo. Eu consegui? Eu consegui. Cadê minhas cadê minhas medalhas? Oh, cadê minhas? Cadê meu pé? Meu, meu, meu meu selo Mas vai me dizer que o selo não tá funcionando, velho Aê, que velho Gente, muito lindo Eu não tava tendo um deck do coração porque eu queria ganhar, eu sempre queria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 Trabalhe, Puff. Isso aqui é rock, né? Isso aqui é rock, não é futebol, não. Ah, gostei da bailarina. Isso daqui não é futebol também, não, né? informe forma de rock. Hein? Então, tô de quê? De forma de columeiro, até foi. Olha, gente. Comprar rock, pra... ah, Ah, vou... uh, tem a roupa de rock agora, gente. plano de fundo. Ah, o do futebol não tem, velho. Ah, Bora fazer do rock.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 Você que eu falei isso? Ah, do Rock a gente já conseguiu <risos> Feidão Gente, vocês não escutaram não, né? Eu tô zoando, gente, meu Deus Eu vou ficar louco, ó Meu Deus, gente Como é que apaga esse vídeo?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 Você quer o selo do rock, mas não tem gente suficiente. Ninguém quer fazer nada Cadê a xícara de café?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 Concentrado ah.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 Velho Tá, quadrado Quadrado Triângulo Círculo Círculo Losângulo Mano, os meus preferidos Curto-circuito Bola Dois Dois losângulo Losangulo triângulo triângulo Oxi! Tava errado aquilo dali Mas foi né Eu tomei um susto Nossa esse daqui é muito bom velho Ai! Tudo bem, eu peguei a chave. Ai, eu me lasquei. Ah tá, dava para dava vir aqui por baixo, eu sou ruim. Na moral. Tá, ah, isso aqui é GG, gente.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 Gente, olá senhor Horny, acho que já saiu, Julia, Julia Amado, olá Simarantes, Cirames Jesus te chamar de Jesus, que é mais fácil, tá? Senhor Lorne, olá como está os tedes? Como le passa la vida? La buena vida, la buena la vida, está... Começa...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 O povo entra, fala oito e sai. Aí que fica complicado, né? Na moral que quem quer me assistir também, né? Depois que eu falei ali. Tá. Concentra, tá no meio agora, assim, ah, no meio que é gostoso Tá Ah, aqui precisa da chave Tá, eu tenho que ir no mais difícil, que é essa daqui de baixo Mentira, eu só eu só vi, o primeiro que eu vi foi esse aqui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 Nossa, velho. Lá é na vida, lá bom é na vida, lá é onde dar um Ai não, não, não, não, não, não, não. Ah, tô aqui. Será que eu fui dar a volta também? Ah, tem que descer aqui. Gente, eu só de falta de atenção, tá?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 Ui! Quase! Ainda bem que os bichos são lentos Agora eu vou no último, vou recarregar aqui Pra não faltar E vou preencher O bucho desse aqui Gente, eu não conclui Gente, eu sou muito fácil, velho Meus preferidos, o quick circuito labirinto do shift eu ainda vou aprender a falar chip, certo Ai, ah, meus gente Não falar isso o quê? Ufa, oh, porque eu recebi zero moedas Ou oh, esse jogo tá de brincadeira Ah, jogo bugado, gente O oh, que, que eu falei? Eu não sei o que eu falei, eu falo tanta coisa Aí, pronto, gente. Só vou fazer esses selos. Tem pouca gente. Depois a gente volta. A gente escolhe um, um horário melhor pra live, tá? Porque ficar. Tô muito cansado. É isso, Junior Game. Muito obrigado por estar aqui, tá? Eu já fiz no seu já? Né? Não sei, não lembro. Ah, já, já fiz, já. Fui. É porque eu, eu editei vídeo, e, ou eu gravei vídeo, então eu vou editar, né, pra postar o vídeo. Até os próximos dias, gente. É isso, eu tô bem cansado, velho. Encerrando nossa livezera.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 Vai ter música de encerração.